Pessoal, vamos lá. Ó, presta atenção. Aqui, esse modelo é o que você vai receber. Né? Então, olha só. Modelo de fichamento. Então, você vai colocar aqui. ó, que, Qual que é o tipo de fichamento que você está fazendo? No caso nosso, aqui, ó, capítulo de livro. Por que, que coloca tito, tipo? Porque, olha só. Você poderia ter uma conversa, então você encontrou algum mestre, algum doutor, algum professor importante, né? fez aquela, aquele bate-papo gostoso sobre o seu tema, e você precisa recordar aquelas ideias. Como que você faz? Fichamento. Então, ali no tipo, você coloca conversa com o professor, mestre, Max, por exemplo. Né? Então, qual foi o assunto dessa conversa? Então, educação da mulher e perpetuação da injustiça. Então, o fichamento me ajuda a manter atual. Né? No nosso caso aqui em particular, é, e sabendo e já deixando claro, você faz o fichamento de todo e qualquer conteúdo que tenha relação com o seu trabalho de pesquisa. Então, seja uma conversa, seja um capítulo de livro, seja um artigo, seja uma tese, seja um livro, seja uma resenha, qualquer coisa. Você faz um fechamento. seja um acesso que você teve para a internet. Por quê? Esse é o material, é o conteúdo do seu conhecimento que você vai articular, vou falar mais uma vez, vai articular e organizar para montar o seu trabalho. Então, vamos lá. Capítulo de um livro. Certo? É qual que é o tema desse livro? Então tá lá. O tema desse desse livro, nós vimos nos vídeos anteriores, eu vou colocar aqui, é o quê? A história do Brasil para quem tem pressa. Então, a história do Brasil para quem tem pressa. Tá lá. É, qual que é a referência bibliográfica? Então, né? vamos voltar lá. E tem lá no vídeo, parece que eu falei é, errado, né? A, a ficha catalográfica. Esse é o jeito certo de estar tá falando, tá? É que na, na emoção de estar tá gravando o vídeo, saiu um pouco errado a pronúncia. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou apagar e vou colocar a minha referência. Né? E já vou colocar como tem que ser feito. Então, ó, Costa é o meu autor, vírgula, Marcos, ponto, o nome do livro, história do Brasil, para quem tem pressa. Quem que é a editora, né? Então, a edi é, ele foi escrito, desculpa, no Rio de Janeiro. E a editora é a Valentina. Opa, Valentina. Certo? Então, fiz aqui. Bom, agora, depois que você leu o capítulo desse livro, você vem aqui e vai fazer o resumo. O que é o resumo? O resumo traz as principais ideias né, daquilo que trata o capítulo é, que foi lido. Então, no caso aqui do meu livro, eu vou tratar sobre a tomada de Ceuta como ponto de partida. Né, dessa dominação. E vou colocar aqui né, toda a parte que eu grifei do texto lido né, como resumo, geral. Certo? Resumo, geral. Ou seja, aquele conteúdo que me interessa ter aqui. Depois, eu vou trazer as citações. As citações é diretas, quer dizer, são as palavras do autor conceitos, características e requisitos que eu vou utilizar no meu artigo. Vou utilizar para reforçar aquele meu ideal e aquele meu tipo de pensamento. Então, eu já trago aqui ó, a descrição literal dessa citação, conforme está no livro, e coloco a página. Né? Porque eu vou citar lá, Costa, é, 2018, página 30. Certo? Depois, aqui mais para baixo... ó Lá no, no meu fichamento tem aqui, ó, considerações do pesquisador, que são aquelas ideias que eu disse para vocês que você vai colocar. Então, ao ler sobre a conquista do império, ao ler sobre determinada e verificar todas as citações colocadas, você já começou a fazer um tipo de análise e um tipo de comparação. Então, você vai colocar... Exatamente aqui, ó, com as suas palavras, esses pensamentos que começam a aparecer na sua cabeça. Então, você vai digitar ó, a relação é, dessa história com a Revolução Industrial, a relação dessa história com é, a, o domínio do império, né, a quebra do império, a mudança de poder. Então, você vai colocando todas essas ideias aqui em considerações né, do pesquisador. Depois, que nem eu disse também, ó. quem que indicou? Ah, quem indicou foi o professor Valentini. E aonde que está esse livro? Ah, esse livro pode ser encontrado na biblioteca. É, não, ele foi um empréstimo que eu peguei com o professor Max. Então, é importante você ter aqui ó, toda essa ficha que vai te referenciar esse conteúdo. E por isso que o fichamento é de extrema importância para vocês nessa fase de gerar o conhecimento e de ser um pesquisador. Um fichamento você nunca perde. Seja se você não usar nessa pesquisa, como você sempre vai estar estudando na sua vida, né? Você vai utilizar em algum momento. OK? Então agora vamos para a última fase de encerramento.